Vai lá. Salve, Janzeira. Boa tarde, tudo bem? Como é que você tá? No... <risos> Tentei extrair dele o melhor. Tentei fazer ele render, mas... lá. Me deu feliz aniversário. Obrigada, Janzeira. Ó, oh, o Henrique tá nos drinks. Por que <risos> tá todo mundo nos drinks hoje? Então, o Bruno arranjou uma vodka aí. Daí eu falei assim, ó, oh, vamos meter um Billy Nights. <risos> Ai, meu Deus. Ele é assim mesmo, sabe? Jessica, como é o nome da sua mãe? Esqueci o nome da sua mãe. Clé é. Carla. é. Carla. Carla. Achei que era do, Não, a Clé é do Vitão e da Beta. Dona Carla, desculpa, eu falei que ele é o por mais da... é força de expressão. É força de expressão. A Carla é um amor. Carla, Foi força de expressão. Tá. Lu, por favor. É, é como rapidinho. se eu dissesse, ai, ai, ai, seu Peralta. É essa a intenção. Acho que ela é. <risos> Gente, aqui temos a Luana do nosso jurídico, nosso departamento jurídico aqui do, dos estúdios. Ela veio comer um docinho. É. Luana, formada em Direito. Luana, você está terminando a faculdade de História. Já terminei. Terminou? Apresentou o TCC? Graças a Deus. Como é que foi? Ah, foi bom. Assim, não, tem apres... não teve apresentação, mas tirei uma nota boa, então. Né? Tá ótimo. Fechou não esse tem apres... ciclo, Ah, porque eu não tenho. Não, isso é coisa do meu departamento, a Bafa. Era para ter apresentação, mas não tem. Aí, Entendi. A gente só entrega o TCC e tchau, federal. Então você terminou História e também terminou Direito? Foi. Tá voando, hein? É. Fiz, o, fiz bastante tempo de faculdade em seis anos, mas... E, e estágio ainda, né? Uhum. Eu não sei como ela não ficou louca. Eu sou maluca, você não percebeu? Ah, dei uma percebida, mas não quis falar, né? Isso é elegante. Vocês também podem conhecer Luana como namorada do Monarch, é. né? Mas meu nome é Luana, né? Que as pessoas me chamam assim. namorada do Sim, por Monarch. isso que te apresentei antes com tudo que você faz e tudo que você representa... Antes de falar que você é namorada do monarca, ok? Pô, salva o meu contato aqui e fala Bota assim, namorada do monarca. Eu não tenho mais nome. É Lu. Meu nome é namorada do monarca agora. <risos> ah, só como Lu. Você também não é do São Paulo? Não. Ninguém não... é de São Paulo aqui, caramba, sou Na eu. minha agenda, todos os meus amigos Sempre é fulano do Beltrano e Beltrano da Beltrana então, é. Mas é sempre, não, mas assim, por exemplo Parece uma conta de Facebook de casal Não, mas no, <risos> não é tipo, ah, porque a mulher é a namorada do cara Não, não. mas é sempre tipo assim Igor da Mari, Mari do Igor hum, Entendeu? É, é sem... Eu sempre boto, tipo, fulano da... Porque eu conheço, por exemplo, a gente tava falando aqui Do nome do... Vitor 50 mil, então eu boto Vitor, hum. não sei o que Do Vitor, entendeu? Sim, entendi assim. Mas fácil para identificar. Aí o casal Ajuda separa, aí minha agenda foi uma bagunça. Nossa. Ô Lu, o que, que aconteceu? Foi antes de ontem que você explodiu a cozinha? Eita, eu tava fazendo Mano, sopa, saber, aí a panela, eu fui abrir, ela tava em fervura. E foi caldo de sopa pra cozinha toda. Sujou minha roupa. Tudo, depois... velho. Não, eu, eu descendo e falei, gente, tá mó cheiro de carne louca, hein? <risos> <risos> Alguém tá fazendo a festa. É a eu tava louca, aqui no terceiro andar. Tá, tá mó cheiro de, de cozido, assim, de é, carne louca. pra quem não sabe, eu também sou conhecida como Palmeirinha aqui, né? É, é ela faz bolo, ela faz comida nordestina. De onde que você é, Lu? Tá uma Sergipe. Sergipe. Oh, esse eu docinho tá gostoso. Minha, ah, minha mãe um fez, bom, hein? Ela fez outro dia um bolo de... Bolo como é que de era? Cuba. Nossa, tava muito bom, Luana. Tava uhum. muito bom, com coco. Sim, tava gostoso o demais. Coco nunca erra, né? E quando é que você vai começar seu canal, Luana? É, boa pergunta, né? <risos> tá muito corrido, né? É. Porque tem as coisas aqui no Flow e estudando para outras coisas. Aí eu tava fazendo TCC. Você vai meter uma pós? Eita, tava com. Eu tô fazendo uns cursos de curta duração, sabe? Porque é demanda mais imediata. E eu... Aí invisto, aí tem aula pra assistir. Tava tá fazendo TCC, aí você vai botando pra semana que vem, pra semana que vem, pra semana que vem. Ela não para de estudar, Brasil. Ah, tem que ser, né? Correrias. Correria. Vai seu Corre. O que mais que você quer? Ó! Oh, quero um. Você Grande não vai Caião. escapar, Caião. Não deixa ele ir, por favor. Segura ele aqui, <risos> que ele é o próximo. Caião, manifestário. Tá bom. Tô convencendo todo mundo assim. Mesmo eu falando que não queria que fosse uma festa oh, especial feito, de aniversário. Não teve bolo pra, pra você, você hoje? Tipo, feito aqui, né? Porque aqui todo dia tem bolo. É, né? hoje não, não fizeram. Porque Nossa, eu não sou o Santana. Mas é você amigo. é a responsável. É, Lu, você que devia ter feito, hein? É verdade, Só porque o Lua Santana que, que vem... Aniversário. Não sabia? Que consideração, né, Luana? Nossa, Obrigada, viu? <risos> Ninguém me avisou. Caramba, a próxima vez eu vou te avisar. tá bom <risos> A gente precisa fazer uma agenda de aniversário do, do, do, da equipe toda. Porque antes, com 10 pessoas, era mais fácil. Uhum. Quando é que é o é seu? É verdade. O meu é em setembro, 25 setembro. Ah, de setembro. então tá chegando, perto do Vitão. Então a gente já sabe que vai ter festa próxima. Do Monarca é em agosto. É Bruno, 17, Clê, 17 e Sérgio, 17. É. Vai ser um aniversário triplo aqui. Ô, oh, louco, essa Terça frase feira ficou. É muito... E depois passar para sanções, que é do presidente da república. E você aí que é beneficiário tem que obedecer